Oi, eu sou a Julia Poleto, a minha formação é no Balé Clássico e a partir do método 100 eu vi a possibilidade de eu desconstruir vários padrões que, que o Balé Clássico uh, colocou na minha, na minha formação e na minha forma de ver a dança também, muitas vezes. que a Deia nos deu assim, durante o ano, eu consegui ver uma, uma forma diferente de aplicar a técnica clássica em, em diferentes corpos, que é possível a gente trabalhar a técnica sem uma estética pré-determinada, sempre a serviço do corpo, mesmo ela não sendo clássica, sendo contemporânea.